Aristóteles Onassis, o grande milionário grego, um dos maiores negociadores de todos os tempos, já dizia Se você estiver vendendo, peça alto. Se você estiver comprando, ofereça baixo e você sempre se sairá melhor. Claro que baixo ou alto dentro de valores que tenham credibilidade. Isso te dá a gordura, a flexibilidade para poder negociar melhor e deixar o outro lado satisfeito com o resultado. Quer saber como é que você pode lucrar mais? Participe do curso Imersão Total em Vendas e Negociação dia 13 de maio. Telefone está aqui embaixo, dê uma ligada o dia inteiro. Curso Prático e Dinâmico.